Sim Eu realmente pensei em parar E não, não foi só uma vez Não foi Quando eu vi que tudo que eu tinha conquistado tinha caído sobre o meu corpo no chão Aquilo doeu Aquilo doeu Eu me vi sozinho em meio a tantas pessoas dispostas a me ajudar Sozinho já. Eu não sabia quem era eu e quem era o personagem que eu mesmo criei Quem sou eu Eu também não imaginava que eu faria tanta falta. Mas, na verdade, o que realmente é real? Se eu sou a pessoa que levanta para trampar todos os dias às 6h30, quem é o cara que estava se apresentando para uma multidão que gritava o meu nome? Eu sei que isso pode soar meio contraditório, mas dentro de mim habita uma personalidade confusa. Muito confuso. Entende que as pessoas são boas e só precisam de mais uma chance. Mas, ao mesmo tempo, existe alguém que vê as mensagens ignoradas e pensa. Eu não sei. Eu não sei porque eu ainda insisto. Eu não sei. A vida nos mostra que todas as manhãs nós temos que vestir uma personalidade que às vezes não nos agrada. Mesmo, mesmo que seja se incômodo, isso é o um certo a ser feito. Isso é o certo. À tarde. Nós só esperamos que o dia acabe logo e, no final da noite, nos resta a sensação de cansaço e missão cumprida. Ufa. Porque... porque a vida é isso. Exatamente isso. A vida é um jogo que nos mata sentir a nossa vida. A vida é detalhe. E nos faz pensar que isso só tem sentido se for difícil. A vida é um baile que, quem não sabe a coreografia, dança mais rápido. Bem mais Mas antes de tudo, a vida é um recomeço, recomece. que te dá motivos para sonhar Sonha. com amanhã, por isso, apenas recomece. Okay.